Então, esse final de semana eu quero que você se sinta livre para perguntar qualquer coisa. Anything at all. Qualquer tipo de coisa. É, a minha pergunta foi, já que somos um filho de Deus perfeito, um, né, um filho todos, uma mente perfeita e divina, por que que não uma diminuta louca ideia de um segundo, nós achamos que nós somos separados, separados de Deus, e então criamos um ego e esse mundo insano, de ilusão, entendeu? E mesmo que que tudo isso não aconteceu e foi corrigido pelo Espírito Santo, mas a gente acredita que aconteceu e a gente continua vivendo isso. Mas por que esse, esse clique fora dessa perfeição? Por que que se deu esse clique? Não sei se há é resposta para isso, mas <risos> curiosidade, talvez, do ego. Ok. Hey. Hey. Obrigado, Randy. Obrigado. Uh, Na esclarecimentos de termos e um curso de milagres, uh, Jesus aborda esta pergunta. Jesus aborda essa pergunta. What Jesus says is, he says the ego will ask many questions that this course has no answer for. Jesus diz que o ego faz muitas perguntas para, o qual não, para as quais não existem respostas. How did the Como o impossível aconteceu? Whom did the para quem o impossível aconteceu? And many variations of this same question e muitas variações dessa mesma pergunta. Says, An will come that will end your e ele diz que uma experiência vai vir que vai acabar com a sua dúvida. The ego is the realm of and o ego é um reino de conceito, conceitos e perguntas. Heaven, there are no, and there are no, no céu não há nenhuma pergunta e nenhum conceito. So, it is the ego that asks the então, é o ego sim, que fez a pergunta. And only an comes to show the truth. E apenas uma experiência vem para mostrar a verdade. Uh, este mundo não tem nenhuma realidade. Is é hipotético. Este mundo é como se The separation esse mundo é se a separação tivesse acontecido as if could leave God. é como se o Cristo pudesse ter deixado Deus as if love could be e se o amor pudesse ser esquecido as if time could come to take the place of eternity e se o tempo pudesse substituir a eternidade But The course's answer is the correction. Mas a resposta do curso é a correção. So let us look more closely at the correction. Então, vamos olhar mais uh, próximo da cor correção. Porque parece ser muito importante quando você está adormecido. The for the correction. A expiação ou a correção. Is the awareness that the separation never happened. é a consciência de que a separação nunca aconteceu. Então, é impossível ter uma razão para algo que nunca aconteceu. Este mundo é um sonho como se a separação acontecesse. Esse mundo é um sonho se a separação tivesse acontecido.